Um jovem de 21 anos foi flagrado espancando um homem e a ex mulher dentro de uma loja no centro de São José do Rio Preto na madrugada desta sexta-feira, 20. As imagens da agressão foram registradas pela câmera de monitoramento de local. Veja o vídeo acima, em contato por telefone, o segurança e lutador de Jiu Jitsu Leonardo Oliveira, que aparece nas imagens, disse que se sentiu traído porque tentava uma reconciliação com a ex-mulher, e que está arrependido do que fez. No vídeo é possível ver o momento em que o lutador bate na ex-mulher Nathalie da Costa. Morreu. E já teve alta. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? ...de 27 anos, e em Daniel Baptistella, de 33, dono da loja onde houve a agressão. Após deixar ele desmaiado, o agressor sufoca a ex-mulher com um mata-leão. Depois ele segura ela contra a parede e passa uma rasteira, derrubando-a no chão. Quando tudo parecia terminado e Daniel já estava sentado, o lutador aparece de repente e acerta um chute no rapaz, que cai novamente. Várias pessoas tentam segurar o lutador, que ainda acerta socos e chutes na ex-mulher. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like. Ajude o canal a crescer.